Olá pessoal! Vamos iniciar os nossos estudos com um simulador robótico. Vamos utilizar o simulador VHAP, É da Copelium Sim Simulation. Nós vamos então aqui em download e iremos baixar a nossa versão educacional. Temos uma versão que é educacional. Ela é completa, funciona muito bem. Então vamos aqui em download. Copelia Simulation Education e vamos clicar e baixar o nosso simulador da, educacional. Vamos aceitar aqui os termos né, de uso apenas educacional. Vamos selecionar Continue Downloading e vamos baixar o software, o nosso simulador da Copelia, o VHAP. Iremos trabalhar com ele utilizando uma API em Python. A ideia é trabalhar com simulação robótica utilizando Python, a linguagem Python. É, tivemos alguns problemas nessa versão nova, seguimos as indicações e orientações aqui do desenvolvedor, mas tem, faltam informações. Mas eu vou mostrar para vocês como é que nós ativamos este simulador, como ativamos a API Python para podermos... Trabalhar usando simulação, criando programas em linguagem Python. Bom, vou fechar aqui. Vamos voltar lá as orientações, aqui a descrição do software. Nós podemos utilizar o rap escrevendo códigos em linguagem C, C++, em Python, em Java, em Lua, Matlab ou Octave. Nós temos aqui, ó, ele desenvolvido inicialmente em Lua. Esse, esse desenvolvimento, esse simulador, ele foi totalmente desenvolvido na linguagem Lua, tá OK? Então, vamos então abrir o nosso simulador. Vamos agora então instalar o nosso simulador robótico rap versão 4.1.0 no momento, tá OK? Eu estou utilizando o Windows 10, a instalação será feita no sistema operacional Windows na versão 10, ok? Vamos lá então, vamos dar um duplo clique aqui no nosso arquivo, executável. Vamos permitir o acesso ao disco rígido, vamos aguardar que ele extraia todos os arquivos, Selecione aqui Next. Sim, aceito os termos, né? Versão educacional. Next novamente. Pasta para colocar aqui o Start, né? O menu Start. Vamos clicar em Next. Next novamente. Está criando então aqui uma pasta na, na nossa unidade C. Percebam que todo o desenvolvimento dele é feito em Lua, pode ver que a terminação aqui dos arquivos é tudo Lua, tá? Ele foi desenvolvido usando a linguagem Lua. Vejam que ele está instalando o Visual Studio, né? Ele utiliza a parte do Visual Studio. Pronto, já estamos aqui com a instalação concluída. Vamos clicar em Finish para finalizarmos, Ok. Ele já está abrindo aqui, carregando o simulador. Nós podemos trabalhar tanto em Windows, quanto em Mac ou Linux. Vamos clicar aqui para permitir acesso. Né? Nosso firewall estava bloqueando aqui alguns recursos. E temos aqui a nossa área né, de desenvolvimento. Nós temos os atalhos e os tipos de robôs que podemos utilizar vamos pegar um nós temos aqui ó vamos selecionar aqui temos robô móveis aqui temos uma seleção aqui vasta de robôs móveis vejam só o pessoal utiliza muito este robô aqui né o pioneer tá nós temos os que não são móveis, né? Os manipuladores robóticos, né? Os braços robóticos, manipuladores robóticos. Nós temos até aqui o, o Miarm, né? O manipulador robótico aí educacional, de baixo custo. O pessoal monta em acrílico, em madeira, né? Mas nós temos manipuladores aí como o Cuca. Nós temos aí braços robóticos aí industriais. Temos muitos modelos industriais, tá ok, pessoal? Temos também, então... Uh, vamos, vamos pegar então um deles, né? Vamos pegar um móvel. Vou pegar o que o pessoal usa tradicionalmente. Vamos pegar aqui então. Uh, vamos pegar o Pioneer. Então nós temos o Pioneer aqui. Tá ok? Basta arrastar colocar ele aqui. Aqui aparece quem desenvolveu as cortesias, agradecimentos, tá? Então, nós temos o nosso Pioneer. Aqui na barra de ferramentas, na barra de atalhos, né, nós podemos fazer com que a câmera expanda, né, um, dar um pan é, através aqui do, do botão central do mouse, aqui, ó, nós podemos expandir, podemos clicar com o, com o botão direito aqui do mouse e deslocar né, o cenário. Com o Roller aqui nós podemos diminuir ou aumentar a visualização aqui da câmera, ok? Nós temos também esse outro aqui, que consegue rotacionar a câmera, então eu clico, seleciono ele, com o botão direito do mouse pressionado, eu consigo rotacionar aqui o nosso robô, a nossa área, a nossa visão, é a visão da câmera, ok? Depois nós temos esse outro aqui também, Tá? que eu consigo deslocar, distanciar ou aproximar o objeto. dar um zoom no, no nosso robô. E nós temos aqui, quando nós queremos fazer alterações nas, nos códigos, vamos abrir aqui, a pasta, vejam só aqui a cena, a hierarquia de cena, está aqui o nosso robô. Vamos abrir aqui as subpastas, né, que estão aqui dentro. E vejam, ó, eu tenho aqui conexões do Pioneer, tá? Nós temos aqui sensores, temos aqui o sensor ultrassônico do Pioneer. Se eu clicar aqui no script, vamos pegar aqui tem um script. Vamos dar um duplo clique aqui para abrir o script. Está aqui o código, tá ok? Para fazer alterações e mudanças é, no, de parâmetros, nós precisamos selecionar esta, esse atalho aqui, tá ok? o Object, Item Shift. Bom, vamos lá, vamos procurar a, a instalação. Nosso objetivo é trabalhar com Python. Então, nós precisamos instalar a API do Python. Precisamos fazer com que ela funcione. Nós iremos aqui em Resource. Aqui nós temos o Manual do Usuário. A empresa tem vários detalhes aqui, mas essa versão de julho de 2020, que é a versão 4.1.0, ela não está muito bem explicada. Tem alguns detalhes aqui nessa versão 4.1 em relação a Python, né, a API Python, que não deu certo. Tivemos que seguir um outro caminho para fazer com que a API ficasse operacional. Então, é, nós temos vários idiomas aqui, nós temos então, o nosso manual, as interfaces aqui do usuário, fala sobre os cenários, os modelos, né? Nós temos desenvolvimentos, cálculos dos módulos, entidades aqui, coleções, simulações, tutoriais, uma outra forma de acessarmos ao manual é clicando aqui em Help. Precisamos estar conectado à internet, ele irá direto à página do manual. Para utilizarmos aí a nossa API em Python, nós vamos dar uma lida aqui, vamos ver o que nós temos aqui no manual. Escrevendo o código né, a respeito aí do software de simulação, Copelia SIM, o V-REP. nós vamos aqui em Copelia from Work, APIs, nós vamos aqui em remote API, tá? As APIs remotas. Vamos utilizar aqui o B0 baseado em API remota, que é o novo desenvolvimento aqui da plataforma do simulador. Antigamente precisava fazer algumas colocar algumas instruções dentro da, da programação feita aqui no simulador para poder chegar até o endereço remoto, né? E com esse B0 aqui, a coisa ficou um pouco mais simples. Então, vamos aqui, B0, API, funções de API remota, baseado em API Python, né? Vamos selecionar aqui. E temos aqui todas as instruções para utilizarmos na API. Tá ok, pessoal? Bom, eu vou parando o vídeo por aqui. No próximo vídeo eu vou mostrar como utilizar a API em Python, como habilitar essa API para podermos trabalhar com código em Python para nossas simulações robóticas. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.